Não sei agora porque tá falando da Gama, que estamos aqui com mais um vídeo, gente. E hoje, provavelmente é a parte final de Spook Houses. Nós vamos acabar com isso, finalmente. Ai meu Deus, será que acontece? Será que é na sala é agora? Ai meu Deus. E gente, eu estou pretendendo fazer... Quando eu vou começar outras séries, que é assim que eu terminar as minhas... Não gostei dessa sala. Assim que eu vou começar as minhas séries, gente. Eu estou pretendendo fazer. de um RPG Maker. Ai. ai. De onde que bicho que era esse? Ah, é o, é o primeiro. Por que, que o primeiro tá aqui? Bom, enfim. Ah, não. Não, não, não, não, não, não, não, não, Ai, ai, que medo. Eu odeio pisar nesses negocinho para de me seguir. Ah. Já. Eu não gostei. Enfim. Eu tô pretendendo jogar um RPG Maker. Então, se, se na tela ali em cima. Pra lá. Olha no YouTube. Ali, gente. Se lá em cima tiver um izinho. Um izinho. Vai ter uma votação dos RPG Makers, tá? Pra ser porque eu vou jogar. Aí você escolhe. Eita. Ah, vai vir outro um novo monstro. Deixa eu conhecer a sala primeiro. É de água. Mas. Mais, é, mais coisas estão chegando a.. A fábrica amanhã. Uma das, das, das, das inspeções saudáveis, duas que já tiveram autópsia de morte. Ah, mais, mais baleias ficam aparecendo por aqui, na ilha. Eu não consigo descobrir o que está trazendo-as. Oi. Ai, gente, é muito escuro. Broken. Ai, que clarinha. Baleia 015D morreu de... Sunner S.O.N.A.L. Ah, lá morreu mais cedo do que eu esperava. eu tava nas... eu tava, tipo, de férias. Então eu não estava aqui. Mas eu... não estimei quanto tempo ela... Vi viveria, Ai, meu Deus. Tá, o time não parece ter descobrido o que aconteceu... Ah, eu tô com medo. Sério, gente? Tem gente que fala, ai, não tenho medo de baleia, ai... Gente, que que é tubarão perto de uma baleia, velho? Sério. Que que é? Vai. Too dark, ah, tá, vou precisar de uma... Zero, Ah, vai ter um código, ok. Tem gente, o que, que é? Me responde. Não é nada, nada, nem se compara. Aí tem tá. <risos> amnésia. A baleia D14 estava com umas marcas de mordida que apareceram na, na outra. no outro mamilo. Mas é estranho do, do. quando eles olharam pra ela. É. tá. Parece que tem arranhões nela e tal. A boleia 15 ainda está viva, mas.. Está indo pra.. pra superfície mais do que o natural. Tem algum problema com. seus langues, é tipo. nadadeiro. Ah.. Eu vou ter que permitir ela morrer se qualquer coisa tiver. Tipo, ele vai ter que matar ela pra descobrir o que tá acontecendo na autópsia. Então, eu simplesmente não gostei, tá? Dessa luzinha. Ai, que bonito isso o oceano. Mas como eu disse, gente, eu vou deixar a votação, tá? Então, não se esqueça de clicar ali em cima. Tá um izinho pra você. Aí, aí você vota. Broken. Ah, pera aí, uma dessas cartas deve ter a senha. quatro um três ah mano eu sou ninja quatro um três dois só isso quatro um três dois quatro um gente eu sou mito acabou tem uma chave a pesquisa agora está precisando de mais engenheiros, nós temos alguma coisa bloqueando que está tipo, cheio e alguns recursos vitais estão faltando aqui. Ah, eu não quero saber que bicho que é. Peguei uma chave, broken, esse aqui dava para abrir, então é do outro lado. Ah, tá, eu tenho que ir na porta que tá o cano. Aqui. Ah, é isso mesmo. Eu vi uma garota, ou um animal, alguma coisa, cantando pra mim. E veio na minha... Na, tipo, na frente da minha porta. Pra me confortar. Ok, então já baixamos a água. Que garota, velho. Como assim? Não faz sentido. Como assim? Que vem um o monstro? Ai, gente. Gente, isso aqui é amnésia. Ah, que lindo, tá? Todo mundo saiu, que sou tá por um propósito, estou resistindo aqui e tá, tal. Beleza, uma historinha aí, muito louca. Tá aqui a chave? Não. É que depois do vídeo do McDonald's, gente, vocês ficaram me xingando porque eu não achava a chave. Vamos olhar direito. Ah, a gente tem uma mulher ali. Não gostei. Oi mulher Você está pelado sonhando? Hum, hum. Vira pra cá Mentira, não vira não, fica aí Eu vou ter que ativar ela hum? Respira Gente, a amnésia. Primeiro a lanterna. Sai de mim. Fica. Não mostra... Não não esfregue só se tem mim só se teta deve ter espinho Ai, gente eu tenho medo Coisas assim aquática mas é amnésia certeza mano não é possível olha só as paredes a lamparina o monstro aquático que é o clássico do amnésia a gente tem que subir aqui essa porra começa a ficar mais rápido Ah, safado está do meu lado. Tuf, tuf, tuf. Ah, Tô com medo. Fica aí. Nossa senhora. Bora, bora, bora, bora. Uou, uh, spawnou. Olha lá. Ah, ela atravessa a parede. Entendi. Então, de qualquer jeito, a gente tem que esperar ela. Olha lá. Olha que rapariga. Tem que ser, tem que ser uma rapariga de cabelo branco com teta de fora com espinho. Então, o que estava mordendo as baleias era essa porra aí. Né, mulherzinha? Ai, cutscotce. Ai, que cutscotce. Para. Ui. Ai. Ai, caralho. Ai, meu Deus. Buguei. Mulher. Você me mata, literalmente. Uh! Entra, entra. Fico aqui. A Gente, tipo, legal. Os caras terem fazendo referência de amnésia. Certeza que foi. Se aquele do homem assassino me falaram que foi do Clock Tower se que esse não ser do amnésio? O foda é que essa parte vai demorar mais, porque eu não vou sair correndo igual louco com uma uma porrinha aquática tentando me matar. Né? Onde, onde que ela tá? Onde que ela tá? Ah, você tá aqui, rapariga. Pra onde que ela veio? Ha! Olha, tem vez que quando você começa a correr muito dela, ela começa a dar uns nitro muito louco. Onde que ela tá? Ué! Ai, gente, também essas salas estão muito grandes, né, velho? Nossa senhora, ela deu um. Que isso? E abaixou o Furacão 2000 aí? Ela tá puta ela, ela tá com raiva de mim Acho que foi porque eu chamei ela de recalque Socorro O bicho tá aqui embaixo Então não faz sentido que ele não venha atrás de mim, né? Ele vem da, da direita, ó Ô, oh, ó. Oh, oh. Você tem que ir nessa velocidade. O cara te programou pra você ir nesta velocidade. Você não vai acelerar. É errado. Ó, é errado. Só me é de teto de fora. Não pode. Ah, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Gente, quando é que vai sair desse inferno? Quero sair daqui logo. Ah, socorro. Cadê ela? Ui. Não venha no turbo. Fica aí. Ui, ui. Ela tá lá. Vamos. Bora, bora, bora, bora. Gente, eu buguei. Dá pra matar essa porra? Será que dá? Olha. Olha onde você me aparece. Bom mesmo. <risos> Otária. Ó. <risos> oh. Você tem que entender, mulher. Nossa senhora. Você, você pode matar baleia Mas tem que entender que eu não sou suas baleias não, viu? Cadê ela? Não vi ela Né, gente? A gente tem que explicar pra ela que a gente não é as baleias dela Então Ela não vai nos matar Igual a qualquer baleia Ah, eu só tô cansando dessa sala já, velho. Venha o fato é que se a gente for correndo muito rápido, gente, ela atravessa a parede com o dela. Ui. Olha ela aí. Olha aí, amiga. Ui. Mano. Ai. Levei uma mordida. Ai, meu Deus, que susto. Odeio levar golpe nesse jogo, dá mó susto. <risos> Benha. Ela está vindo Vagarosamente Olha ela aí ó, Atravessando parede de novo Não tem como você atravessar nem embaixo da água Não faz sentido Sofia Você está usando o hack Acabou? Acabou? Acabou Acabou gente ah, Ela foi embora mas agora quem vai vir? Vamos para a direita Porque direita é sucesso Eu vou andando Nesses corredores Até a sala mil Trocou a música Só trocou a música Ok eu estou indo, rumo sala minha, deu mais de 20 minutos, porque eu demorei muito tempo naquela sala. Bora. Musiquinha. Não gostei desse somzinho, não está na minha lista de, de efeitos sonoros que me agradam. Aqui. Como é que era? Bom, talvez eu não vou conseguir o negócio. Deixa eu ver. Vamos ver um negócio aqui, gente, rapidão. Aí gente, vamos lá gente, segredou, porque ah todo mundo achava ela engraçadinha e ela queria assustar alguém. Eu apenas queria ser levado a sério e assustar as pessoas. Mas não culpo elas, eu pelo menos assustei alguém. Tipo, é a história da Spook, isso aqui, pra quem não entendeu, tipo, pelo que eu, né, entender. Simples, ela foi assustar alguém. Não, ela, ela, ela era engraçadinha, tipo, ninguém assustou. Ela não conseguia assustar ninguém. Achava ela bonitinha. E ela queria assustar alguém. Aí ela assustou um cara que simplesmente estava armado. E tipo, no, no susto ele deu um tiro nela. Provavelmente ela usou o sangue falso e a bombinha que ela tinha. Tipo, ela estourou a bombinha ele Tá, virou e atirou. Eu. Aí por isso que ela falou, não culpo eles. Mas eu pelo menos assustei alguém. Que triste Spook. Muito triste. Ai. Errei já? Opa! E mais uma! Reto. Reto. Direita. Mano, é 30 minutos eu tentando passar essa sala. Só isso dos vídeos. Bora! Estamos quase lá, gente. Ossinhos. Será que vai ter alguma coisa? Espero que não tenha mais nada. Vai vir agora. Não. Tomara que não venha mais nada, nada, nada. Se for vir, vem, vem o cara da. Vem o cara da. Da faca que ele é o mais lento. Vamos embora! Eu vou andando, gente! Eu vou andando, gente. Ah não! O que, que é isso? isso é um ah, é o bicho-cabra? É o bicho-cabra! Tocando Mozart! Eu não, eu não gosto do bicho-cabra. Para de falar em língua Gretchen. Gretches, eu não quero falar da língua... A ah, gente, podia vir tanto menos esse, mano. Esse é mó sinistro, eu tenho medo dele. Ai, meu Deus, achei que era, sei lá, ele me possuindo assim, com a mão levantada. Ah! Pare de me tocar um Mozart. Não. Ah, eu não quero Mozart, eu prefiro Shakespeare. Ah, eu não estava com medo de você mesmo? Hum. Recalque. Bora. Nossa senhora, essa sala é uma Ah, meu Deus! Que susto interno, gente. Nossa senhora, gente, até perdi o que, que eu tava falando, velho. Ah, é, lembrei. A sala que a gente começa beijando a parede. Gente, falta 10 salas. Vai vir um monstro, certeza. Ai, ai. É a sala das baleias? Os criadores! Ou youtubers. Acho que é os criadores... É, os, alguns youtubers. Vai ter mais? Um sofazinho. Ou é youtuber ou é os criadores. Acho que é os criadores. Só os caras. Parabéns. Aí um dos mãos é os criadores, né? Gente, dia 4, eu estou começando a perder. Ah, esse aqui é o. Ah, um Calma aí, Disson! Eita, você consegue, nós podemos ajudar. Papa Jones. Me ajude, Papa Jones. I need help. Agora, gente, o da hora que o jogo, conforme ele vai passando, você vai meio que perdendo o medo dele. É igual a Outlast. Quando aparece o bicho a primeira vez, você não sabe o que fazer. Você só, tipo, grita e tira a mão do... do coisa ou você não corre. Só que depois você começa a se impor. Então, quando aparece o bicho, claro, é um desespero. Mas você já sabe o que fazer. Entende? Mil. É agora, gente. Saída. Ah, meu Deus! A luz! Ai, meu Deus, que linda! Estamos do lado de fora. Tá, e aí? A gente vai ficar aqui do lado de fora? Eita! Tocou um funk! <risos> Fake Sky <screen> saver Disable <risos> Bom, você conseguiu! Mas Parabéns! Eu acho... Ah. Então agora você tem que passar o teste final Para sua dedicação Ou alguma coisa do tipo Ok Vista Sky Error, ok! Viu que dá usar o Windows Vista, gente? Então bora. Último teste. Uau. Eu. O criador de várias coisas. Tem um rádio aqui. Estou pegando todos aqueles as lenhas que ele faz jogar. E estou arrumando eles. Juntinhos. Ok. Eita, porta... Uau! Ou oh, isso parece aquela sala do Matrix, velho. Onde tinha as memórias. Uau! Eu não. 731 Que isso, Final Boss? WTF? Ok, bora. Então bora, Final Boss? Uh. gente. É, uma, é a batalha mais epicamente épica. Venha, final boss. É, eu tenho uma mão. Venha, lute comigo. Vai, gente, vou quebrar o meu mouse. Eita, porra. Ah, não, não, não, não, não, não. não. Isso, me deixa ver. Ó, ficar cegando minha tela não é, não é justo. Mas, gente, a gente vai conseguir Agora Vai Meu Deus, ele não morre? Que tipo de boss é esse? Ui, ui, ui <risos> Tá, vamos que a gente vai. Cons Mano, que boss hard. Meus sem sentido para um jogo de terror ter um boss assim, né? Mas tudo bem. Não foi o que criou o jogo, né? Então. Agora. Matamos, gente, é nós. Bom, você morreu <risos> de um jeito trágico, de um jeito de trágico. Mas tudo bem. Mas você vira um fantasma. Bom trabalho chegando até aqui. Então, é um soldado, porque agora acho que nós temos tropas o suficiente para invadir. Sanguinho. A hora chegou minhas tropas reais. Não vamos ser chamados de fofos ou adoráveis. Não vamos, nós vamos ser ig ignorados e desrespeitados. Agora nós somos o a, a, a, a grupo mais assustador do mundo. Uou, é nóis, gente! Yeah! Você realmente acha que isso iria acabar, sério? Cara, na é real, real não. <susurros> Sei lá, já andei tanto... Dá pra pular isso? Bom gente, então foi isso. Vamos ver se tem alguma coisa depois dos créditos, mas dificilmente vai ter, acho. Acabou, os caras até curtinho. Foi uma equipe bem pequena, mas realmente muito bom o jogo, né? Eu lembro quando o jogo era infinito, teve uma época que ele era infinito. Não tinha save point nem nada. Acabou. Hell yeah! faca. Bom gente, então é isso Espero que vocês tenham gostado realmente Deem like, favorito, se inscrevam no canal Compartilhem o vídeo Como eu disse, eu vou avisar mais uma vez Ali em cima tem um izinho E vai ter uma votação de qual RPG Maker vocês querem que eu jogue Porque como acabei essa série E eu, eu sinto que tô, faz uma falta no meu canal um RPG Maker Que faz tempo que eu não jogo Então eu ia trazer um pra vocês O último que eu joguei foi o da televisão lá Mas até o próximo vídeo, gente. Então, pessoal, falou.